Saudações pessoal, eu sou o Colosso, bem-vindos à Taverna, e hoje a gente vai trazer de novo aquele quadro RPG de mesa, trazendo mais um pouquinho sobre Vampiro a Máscara. Bora pro vídeo que tem muita coisa legal. Pessoal, mas no último vídeo a gente estava falando um pouco sobre a sociedade dos vampiros. Hoje a gente continua falando da sociedade dos vampiros, mas algo tem que vai ficar muito claro para vocês. Todas as informações que eu vou passar aqui se referem a Camarilla. Camarilla, gente, é nada mais do que uma organização dos vampiros que protege a máscara que não quer que a máscara seja o que é a máscara? É as pessoas normais, comuns, saberem que nós somos vampiros e a gente tem outras seitas, que são os independentes e tem o Sabá. Basicamente, gente, me desculpem aqui, mas vou fazer uma, uma comparação muito grosseira. camarila seria os bons moços, os independentes nem bons nem maus, e o Sabá seria o mal. O que é importante ficar na cabeça de vocês, gente, é que a estrutura dos vampiros é super organizada como a dos humanos, se não for mais organizada do que dos humanos, tá? Vai ter uma série de cargos a serem ocupados, principalmente na Camarilla, e as suas responsabilidades e os seus riscos, né, como qualquer é, cargo importante tem seu risco. E falando um pouquinho da estrutura da Camarilla, a primeira figura que a gente tem, tem em mente é o príncipe. Ele não é nada mais nada menos, gente, que o chefão da parada, o manda-chuva do negócio, se é que vocês estão me entendendo. O que que acontecia? Nos tempos passados, pessoal, os membros acabavam por se destruir nas disputas de domínio e... Querer mostrar que mandava mais que o outro. Até então não existia a figura do príncipe. Eu quero até ler aqui uma passagem do livro para vocês. Que em 1743, um anarquista lá em Londres publicou um manifesto escrevendo a antiga sociedade dos membros. Quebrando a máscara de modo extravagante. Então ele falou tudo como que era a sociedade dos vampiros. A Camarilla respondeu rapidamente. Primeiro encobrindo o um incidente. Então ele desmentiu tudo aquilo que o cara falou. E foi lá e matou o bacana anarquista lá, que estava atrapalhando a parada toda. E a seguir reconhecendo, finalmente, a posição do príncipe. Ou seja, pessoal, nesse ano, a... a posição do príncipe ficou estabelecida dentro da Camarilla. E o príncipe, gente, sempre ele vai provar o seu poder, pela, pela força bruta ou pelo seu poder de influência na sociedade, até mesmo dos mortais. Ele vai ter uma série de puxa sacos, uma série de pessoas na sua mão. Então, para quem chega numa cidade, é muito complicado você desafiar o poder de um príncipe, porque aí ele pode entender isso como um cara, uma ovelha desgarrada, e ele pode, ter, pode até querer dar um fim nisso. Então se chega você lá na aventura lá do seu mestre e começa a bater de frente com o príncipe. Isso é muito arriscado, pessoal. O príncipe, quando ele vê o poder dele ameaçado, ele vai dar um jeito no problema rapidamente. E lembrando, pessoal, é praticamente certeza que a maioria dos príncipes ele tenha a polícia na mão deles, construtoras a galera de hospitais é, a, bandida, a própria bandidagem da cidade pode estar na mão do príncipe por alguns acordos que facilitem a vida dos dois e até mesmo o gabinete do prefeito da cidade pode estar na mão de um príncipe então muito cuidado essa é a principal figura da Camarilla hoje que é o príncipe quando eu falo de príncipe, algumas dúvidas vão surgir na cabeça de vocês. Mas como que o príncipe se torna príncipe? Eu posso me tornar um príncipe? Gente, qualquer um pode se tornar príncipe. Mas veja bem. Por via de regra, não é, não é, entendam. Não é obrigatório que seja assim. O cara mais velho da cidade normalmente é o príncipe. Mas por que isso? Porque ele é... Normalmente ele vai ser o cara mais poderoso, tem mais poder, tem mais influência na cidade. Mas vamos supor que você tem um segundo cara, menos velho do que o, o príncipe atual, mas que ele começa a ter apoio dos anciões que formam a camarilha daquela cidade ali, você, aquele cara já começa a, a desafiar o príncipe que está governando. Então ele pode dar um golpe ali e assumir o principado e sumir com aquele príncipe. Ou se não, a galera se rebela quando um, contra um príncipe qualquer, vai lá e mata ele e elege um, um novo príncipe de acordo com o, o poder de quem é, de quem formulou aquele golpe ali. Qualquer um pode ser um príncipe desde que ele consiga de certa forma tomar o poder. Outra coisa que é importante vocês terem em mente é que os anciões que formam uma cidade, normalmente aqueles que fazem parte da camarilha, eles querem uma cidade tranquila, um, uma certa paz para eles terem as suas não vidas. Então eles vão apoiar um príncipe que já está conseguindo manter certa paz e isso pode ser um problema para quem quer dar um golpe naquele príncipe, é, tirar ele do poder. Tenham isso em mente, isso não é via de regra. Lembre-se sempre disso, gente. RPG é um jogo de escolhas. O mundo é aberto, as suas escolhas você pode fazer o que você quiser. Mas essas escolhas também vão trazer umas consequências que podem acabar com tudo. Tá, mas ser príncipe tem muitos perigos. Qual que é as vantagens, pessoal? Primeiro, você pode gerar... Progene a hora que você quiser, com lim certas limitações, né gente? Um, um príncipe não vai sair gerando vários outros vampiros da forma que ele pensar a hora que ele quiser. Mas ele tem sim essa liberação, certo? Segundo, ele tem poder, ele tem a influência dos anciões o apoio dos anciões nas suas decisões, então essa é uma grande vantagem. Terceiro, ele pode limitar áreas onde os vampiros podem se alimentar, é, determinado classe social, tipo na, aqui no, na nossa cidade é proibido se alimentar de crianças, ele pode limitar isso, ele pode também limitar quem entra e sai do seu domínio, todo mundo que entrar tem que se apresentar, ele tem esse poder. E, o, e, não, e por último, e não menos importante, ele pode invocar caçadas de sangue. O que que é isso, gente? Se você tem alguém que desafia muito o seu poder como príncipe, ele pode invocar uma caçada de sangue e acabar com aquele camarada ali que está atrapalhando o, a governança dele, certo? Tem essas vantagens de você ser um príncipe na cidade. A gente tem que imaginar o Principado, gente, como algo cheio de intrigas. Lembre-se, não é regra, mas Imagine você como príncipe e você tem ali a sua primigene, que são o conselho dos anciões. Você tem que estar bem com aqueles caras, porque aqueles caras são os, os outros vampiros mais fortes da cidade que se você não tiver o apoio deles o seu reinado tá indo pro fim então não só isso gente são N variáveis que estão em volta de um príncipe o tempo todo conspirações querendo tirar ele do poder isso é normal até no mundo dos humanos vocês veem aí o tempo todo notícias desse gênero, mas, mas esse assunto é importante que vocês tenham quando vocês forem criar as suas histórias, que forem abordar algum príncipe, se você quer abordar uma história desse tipo, fica bem bacana ter vários tipos, algum membro lá do, do Da Camarilla que tá bolando um golpe contra o príncipe escondido E chama os jogadores para participar Fica legal, cara, fica muito bacana Meus amigos, eram, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês Para não ficar muito extenso No próximo vídeo eu vou falar dos outros membros da Camarilla para vocês Vamos ver se a gente consegue abordar também as tradições da Camarilla Que são muito importantes na preservação da máscara, ok? Espero vocês, se Deus quiser, na semana que que vem, ok? Não esqueçam de comentar o que vocês acharam, ideias novas de vídeos desse tema, ok? Um beijão pra vocês tchau, tchau!